Recentemente eu fiz uma brincadeira em um dos meus cursos com aquela música Que Tiro Foi Esse? onde as pessoas pegam e caem depois elas levantam dançando e várias pessoas curtiram e algumas também escreveram críticas, não gostaram disso isso nos traz um aprendizado importante teve uma pessoa que escreveu assim, decepcionante outra falou assim, por isso que o Brasil não vai pra frente e qual é o aprendizado aqui? O problema não é a pessoa criticar Ela pode colocar a opinião dela, não tem problema algum Ela não gostar disso O problema é a expectativa que a gente coloca sobre as outras pessoas Sempre que você tiver A expectativa que as pessoas sejam num determinado padrão Você vai se frustrar Porque as pessoas nunca serão da forma como a gente espera Isso também vale para um relacionamento Conjugal, por exemplo A gente tem expectativa de que nosso cônjuge Seja de uma determinada maneira E quando ele não é, a gente se frustra E o que a gente precisa entender para ser uma pessoa feliz E livre de julgamento É que a gente não deve colocar expectativa sobre as outras pessoas a gente tem que pôr expectativa sobre a nossa vida aquilo que a gente espera pra gente o que a gente deseja realizar o que a gente deseja mudar a pessoa que a gente quer se tornar por exemplo nos meus cursos eu ensino aquilo que eu aprendi para se ter sucesso na vida que eu aprendi aplicando na minha vida e também de vários outros cursos que eu fiz e aprendi com outras pessoas de sucesso e eu ensino isso para as pessoas eu gostaria que elas colocassem isso em prática, que realmente elas tenham sucesso, cresçam, sejam felizes. Esse é o meu propósito. Mas eu não posso nunca obrigar ou esperar que elas façam o que eu ensino. Mas é decisão da pessoa se ela vai colocar aquilo em prática ou não. Agora imagina se eu ensinasse as pessoas e ficasse na expectativa de que todo mundo fosse ser igual eu, fazer aquilo que eu acredito eu ia ser uma pessoa infeliz e frustrada. As pessoas elas possuem valores, regras, crenças diferentes. Cada um foi criado de uma forma, cada um acredita de uma forma diferente. Então o um aprendizado é que aqui é nunca coloque expectativa nos outros, apenas ensina na sua vida. Deixa eu aproveitar e fazer uma pesquisa. Você é uma pessoa que tem colocado expectativa nos outros e se frustrado por conta disso? Escreve aí no comentário se você tem feito isso e comenta o que você achou desse conteúdo. Um abraço!